Lá não chama de buraco quente, é onde tem um túnel e dois irmãos lá no rio. Tem tem um túnel dois irmãos, Aham, ali naquele é. buraco ali. marcando na sonda, marcando na sonda, eu vinha de Angra. Eu tava com as 4 toneladas de sardinha. Vindo de Angra, quando chegamos lá, isso devia ser umas 6 horas da manhã. Quando chegamos, marcando na sonda, olha a rede, olha a rede, que eu ia pra Jurujuba cercando. Não veio uma sardinha, não veio um peixe. Veio uma santa, aí eu emburro. Ele trabalhava comigo, a gente puxando o chumbo da proa. Aí veio a santa. Aí eu virei pra ele: não pega não, deixa que eu pego. Porra, a santa é intacta. Eu peguei, enrolei numa toalha e botei na casa de leme, na casaria do bar. né? Não veio um peixe. E a turma viu, né? Tinha todo mundo lá. Quando chegamos na Jú do Juba aqui, eu falei: Pô, vou levar pra igreja, né? Pra ver a. Tendência da Santa, né? O que é, vou levar para a igreja, eu não vou ficar com a Santa. Ah, a Santa sumiu de dentro do bar. Será que alguém jogou que Santa que era? Que Santa a senhora que era? Conceição. Que tamanho que era? Esse tamanho mais ou menos. Mas que será que está aqui fora? Né? Em frente eu tô nos dois irmãos, foi aonde o mar depois foi ali em cima, lá lembra? Tá lembrado? Uma época que o mar cresceu, o mar foi ali em cima lá lá. vai lá na praça, ter isso deve ter mais ou menos uns 25 anos por aí. Tá pescador, Marqui? Sou desde criancinha. Sempre foi pescador. E é daqui de bolsa? Não, sou do Rio, sou de Niterói. Aí vem pra cá por quê? Eu comecei a trabalhar já em Cabo Frio com 15 anos na pesca. Já pescava ali embaixo desde os 11, né? Aí vim pra Cabo Frio com 15, aí fiquei aqui, Buzo e Cabo Frio, Buzo e Cabo Frio. Agora hoje eu tô definitivo em Buzo. Não larga, Buzo, mas? Não, eu gosto de aqui. O que, que tem de bom aqui? Amigo, é tudo, amigo, é tudo, né? Boas amizades, o clima. Bom, eu me sinto bem aqui. Eu acho que eu não me adapto mais em outro lugar. Eu já morei em Salvador, na Bahia. Mas a vontade de voltar pra cá eu voltei. Não é? Qual é o teu nome completo? Marcos Vinícius. Posso usar a tua entrevista na internet, Marcos? Pode? A história de Nossa Senhora da Conceição contada num dia antes da festa dela. padroeiro de Cabo Frio. Eu nem sabia que amanhã era o dia dela. E a gente começou essa conversa aqui. É, é coisa, né? Nada acontece à toa. E apareceu na